Parte o Brasil. E parte o Brasil. Parte na velocidade. Neymar parte na boa. E abriu o Felipe Coutinho. Fez o um cruzamento. A chance do primeiro gol. Mas a Colômbia já jogou contra a Bolívia. Já ganhou de uma zero da bola na área brasileira. Olha o corte. Não cortar, amigo. A bola invertida, enfiada de bola. Tentativa do Arévolo, Bobeou e o Juiz está marcando o pênalti. Mas que também Que atrasada de bola Esse lance parecia definido Sem problema, o Arevalo tocou mal na bola Ela foi no Marcelo Atrasada de bola Para o Alisson, o Alisson saiu Dividindo com o Edilson Cavani, olha só Olha lá Olha lá, que é isso? É um grande jogador, né? Vai Cavani Partiu, pé direito, bateu É gol! Gol! São Cavani, logo no princípio do jogo, numa bobeada da defesa brasileira, num atraso mal feito do Marcelo. aos nove minutos do primeiro tempo, não tinha feito praticamente nada o time uruguai, o Brasil fazia lição de casa, jogava na boa. O erro foi cometido e aí o cara fez a diferença. Eu tô dizendo o tempo todo. Não tem o Soares, bateu o Cavani. o Cavani. O Cavani talvez seja o atacante em melhor momento no futebol europeu. Tá jogando uma barbaridade. Ele é artilheiro das eliminatórias, ele é artilheiro da Europa. Ele tá fazendo gol de tudo que é lado. Fez o nono gol dele. Já trouxe pro meio. Faz a chegada. Paulinho pode bater, bateu pro gol! Arrumou! Arrumou! gol, Ai, no gol! Ai, no gol! Ai, no gol! Gol do Brasil! Paulinho é o nome dele! Uma característica de Paulinho. Chegou no espaço vazio, veio de trás, viu que dava para chutar. Abriu-se o espaço, soltou a bomba de pé direito... Nunca mais Paulinho do que, do que isso. Exatamente o que ele sabe fazer bem. Olha só, o Neymar vai partir lá pela esquerda. Vai fazer o toque. Aí, já resolveu. Olhou a bola, pegou bonito. Não deu chance para o Martins Silva. No ângulo, uma bomba de pé direito. Autorizou, partiu pé direito. Tinha que bater na barreira. O rebote do Brasil, lançamento. Olha a chance, posição legal. Bate pra cá, bateu pra lá. E saiu à direita do gol. Volta inteira o time brasileiro para a área de cruzamento. Deu sorte. Chegando bem Felipe Coutinho e girou bem. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Gol é do Brasil! Dele. de novo, o Tite bebeu uma água. Ele para se acalmar. Felipe Coutinho girou. O goleiro pegou a bola. Bateu daqui a bola. Bateu para lá. O Cristian Rodrigues que bate de perna esquerda, o Cavani que bate de perna direita, o lance de perigo, partiu o Cavani e bateu. Não é a especialidade dele, né? bateu por baixo da barreira. As duas melhores campanhas, Cavani de novo. Partiu Neymar, pé direito, rolou pra trás, ah, saiu na perna esquerda do Marcelo, a bola subiu demais. Apenas tiro de meta. Você tá certo, né, O juiz tem que esperar o fim do jogo pelo já. Olha o lançamento, posição legal. Partiu Neymar, tocou na frente, olha a chance, olha o gol, tocou por cima, olha o gol, olha o gol, olha o gol. gol! Golaço! Neymar! 3 para o Brasil! 1 um para o Uruguai! Um pé e meio, na Copa do mundo. Faltando a metade de um pé. Passamos dos 30 minutos. Três para o Brasil na. Nove...